Neste vídeo vamos jogar um jogo, um jogo bem divertido, a que eu chamei Criar o Maior Número. O maior número. Então, como é que este jogo se joga? Eu vou dar-vos três algarismos e desafio-vos a, com esses três algarismos, criarem o maior número que conseguirem. Então, vamos supor que eu vos dou 0, é o primeiro algarismo, depois dou-vos um 4 e dou-vos um 9. Então, o objetivo é criar o maior número possível com estes três algarismos e só com estes três. Se quiserem parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto, qual é que é o maior número que conseguem criar com estes três algarismos? Muito bem, vamos então fazer este juntos. Bem, nós podíamos fazer aqui algumas tentativas, mas reparem, se nós temos três algarismos, então vamos ter três casas para colocar algarismos. Vai ficar um número com Três dígitos. Então, vamos colocar aqui as casas. Temos aqui uma casa, temos aqui uma casa e temos aqui uma casa. Então, esta aqui vai ser a casa das unidades, esta a casa das dezenas e esta a casa das centenas. Vou escrever aqui. Portanto, esta aqui é a casa das unidades. Depois, esta aqui é a casa das dezenas. E, finalmente, esta aqui é a casa das centenas. Centenas. Muito bem, então se nós queremos criar o maior número possível, o truque vai ser colocar o maior destes algarismos aqui na casa das centenas, na casa que tem o maior valor posicional. Reparem, nós temos aqui o 9 e este 9 aqui, este 9 aqui, nós vamos colocá-lo aqui na casa das centenas. Vamos colocá-lo aqui. Porquê? Porque assim ficamos com 900 e qualquer coisa. Reparem que se nós tivéssemos aqui colocado um 4, ficávamos com 400 e qualquer coisa, que era um número muito menor. É verdade que ainda podíamos colocar aqui o 9. Ficávamos com 490 e qualquer coisa. Mas reparem... 490 e qualquer coisa, será sempre muito mais pequeno do que 900 e qualquer coisa. Muito bem, agora que já pusemos o maior algarismo aqui na casa com o maior valor posicional, vamos buscar o segundo maior. Neste caso é o 4. Reparem, este aqui vai ser o segundo maior e vamos colocá-lo onde? Vamos colocá-lo no segundo maior valor posicional. Neste caso aqui é a casa das dezenas. Vamos colocá-lo aqui na casa das dezenas. Temos 900 e 40 e qualquer coisa muito bem e finalmente só nos resta o zero que nós vamos colocar aqui na casa das unidades ficamos com 940 e podem tentar podem tentar trocar aqui estes algarismos e vão ver que vai sempre dar um número que é menor por exemplo se eu tivesse posto o zero aqui na casa das dezenas e o quatro aqui na casa das unidades teria 904 que é menor que 940 este é o maior número que se consegue fazer com estes três algarismos muito bem vamos jogar mais uma vez este jogo vou dar-vos mais três algarismos então vou dar-vos um 2, depois um 8 e depois um 4. se quiserem parem o vídeo neste momento e pensem qual é que é o maior número que conseguem criar com estes três algarismos muito bem mais uma vez temos três algarismos então vamos ter aqui três casas para preencher. Então, aqui temos a casa das centenas. Vamos à procura do maior algarismo. Neste caso é um 8. Então vamos buscar aqui este 8 e vamos colocar aqui na casa das centenas. Depois, o segundo maior vai ser o 4. Então vamos pegar aqui neste 4 e vamos colocá-lo 11 na casa das dezenas. Portanto, temos agora 8 centenas e 4 dezenas. Bom, e finalmente temos este 2. Este 2 também tem de ser colocado em algum sítio, então vamos colocá-lo aqui na casa das unidades. Ficamos com 842. 842 é o maior número que pode ser criado com estes 3 algarismos, com 2, com 8 e com 4.